É? é um programa plural. Então é um vamos lá, vamos à plural. pluralidade. Vamos Primeiro, já vou começar dizendo o que eu penso. Eu tenho orgulho de ter o presidente que eu tenho no meu país. Tenho orgulho. a é, é, Minha manchete era o Augusto Aras, então eu vou ser curtinho em relação à minha manchete. O Augusto Aras entrou às 15 horas e 41 minutos no STF com esse pedido de investigação do presidente Bolsonaro e sequer esperou para ouvir o presidente Bolsonaro. Isso porque os de sempre de sempre, não vou nem citar mais veículos você já sabe quem né, ah mas tem que pedir porque dessa vez, porque o seu Aras alô seu Aras, o que, que o senhor está fazendo que não entrou que não entrou, o Sérgio Moro terminou de falar ao meio dia às 3 h 15 3h41 o seu Aras entrou com o pedido no STF antes mesmo do presidente Bolsonaro falar, então já temos mais uma revelação, já vimos a cara do seu Augusto Aras vamos avançar o seu Sérgio Moro deitou falação fez acusações graves, e agora, no final da tarde, surgiu informação de que ele teria gravações. Bom, primeiro eu achei que ele foi, uh, eu acho que ele foi mordido pela mosca azul. Por que começaram a divulgar aquela turminha das pesquisas, que ele tinha não sei quanto de aprovação, e o presidente Bolsonaro, e que ele tinha 75, o Bolsonaro tinha 25 de aprovação, tá, tá, tá. Ele caiu nessa, foi mordido pela mosquinha azul. Já andou, tendo reunião, já andou tendo reunião com o Álvaro Dias, já se reuniu com gente do Centrão. O Moro não saiu hoje. E não pense que foi por causa do superintendente da Polícia Federal. Não. A exemplo do, a exemplo do Mandetta vem sendo observado já faz algum tempo. O Moro é, foi um excelente juiz, um grande juiz, mas um ministro medíocre, para dizer o mínimo. Porque nos grandes temas da nação, momento algum se manifestou. A última irritação do presidente foi há uma semana, dez dias, quando o Brasil inteiro mostrava imagens, claro que não, daqueles veículos de sempre. Mas a internet hoje é a salvação do cidadão de bem, porque ali ele tem notícia. Tem muita fake news, mas tem notícia com imagens de gente, trabalhadores, mulheres apanhando da polícia Brasil afora, e ele foi instado pelo presidente da República a se manifestar. Ficou quieto. Não vou falar nem das investigações, porque depois que o Sérgio Moro assumiu o ministério, a Lava Jato desapareceu. Vocês viram mais algum figurão preso, mais algum processo? Não. O seu Sérgio Moro literalmente desapareceu com a Lava Jato. Vou avançar mais. O seu Sérgio Moro vem sendo cobrado por ações da Polícia Federal que ele não cobrava do superintendente, o presidente passou a cobrar do superintendente. Pô, estou investigando mais o caso da Marielle, de que a faca que enfiaram em mim? Ah, mas o seu, o seu, o maluco aquele, o maluco aquele enfiou a faca no presidente, menos de 24 horas depois, ele tinha três dos maiores criminalistas do país, aterrissando de jatinho, para defender ele. E aí vem dizer que não me encontrou nada, que ele era um lobo solitário... Polícia Federal, comanda a Polícia Federal, que passou pelo Ministério da Justiça. Ah, mas a Marielle... Ah, mas a Marielle, a Marielle, a Marielle, a Marielle. Sabe? Então, assim, o seu Sérgio Moro, ele, ele, ele saiu porque o presidente... Vamos ser, ser, bem claro. O presidente provocou a saída dele. Provocou a saída dele. O presidente estava observando o que estava acontecendo. Aquele recado que ele tinha dado da Mosquinha Azul não foi só para o Mandetta, foi para o Moro. Repito, o Moro se mostrou um grande juiz... E um ministro medíocre. Hoje, ele fez a ceninha dele, uh, distribuiu a acusação para todo lado, acusações infundadas, porque todo mundo nomeia... Vocês pensam que o governo petista uh, não nomeava o superintendente da Polícia Federal? Vocês pensam que era ministro da Justiça que nomeava? A prerrogativa do presidente era nomeado pelo presidente da República ah, mas vai aparelhar a Polícia Federal não, ele disse, eu não quero aparelhar existe uma independência funcional da Polícia Federal que o presidente não tem poder mas ninguém fala isso tá na lei, mas ele quer alguém que seja indicação dele, porque é uma prerrogativa dele é um direito que ele tem o PT aparelhou o STF nomeou oito dos onze ministros isso não é aparelhar? ah, bom, mas não pode, porque tava na lei sim, a prerrogativa do Bolsonaro também tá na lei, por que, que ele não pode nomear? Então, na minha opinião, o ministro Sérgio Moro se mostrou oportunista, se mostrou um covarde, porque não era hora de fazer isso para o país, não era hora de fugir. E o que é pior, se ele tem realmente essas gravações de conversa com o presidente, se ele tem realmente gravações de ligações telefônicas com o presidente, ele passa a ser um criminoso, além de mau caráter, porque quem faz isso está preparando alguma coisa. Ele não disse de viva voz que tem essas gravações. É a imprensa que está divulgando que ele teria essas gravações. Ele não falou nada. Mas se ele tiver, é um mau caráter e um criminoso. Porque você não pode gravar um presidente da República numa reunião e muito menos numa ligação telefônica, impunemente. Precisa autorização judicial. E ele, como juiz, sabe disso. Então, não vou avançar mais. Eu quero só deixar o meu recado. Tenho orgulho do presidente que eu tenho. E eu não vou fazer o que a, a, a, a imprensa e alguns estão fazendo aí. Ironizar, fazer assim e piadinha com a manifestação de um presidente num momento tão tenso para o país. Isso é coisa de palhaçada. Aliás, senhoras anunciantes, olhem onde vocês estão botando os seus recursos. Roxo. Dona Magda, eu vou, vou fazer uma manifestação, anotei aqui Sim, agora, filho, agora sobre a, ideia a manifestação é, é, da gente to... presidente.